Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusa super simples e olha que gracinha que ela ficou essa blusa a gente usou aquele suede que eu recebi lá da boutique dos tecidos ele é super simples de fazer vai ter molde no site do 36 ao 56 então, se você quiser aprender a fazer essa blusinha, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Vocês vão me matar, porque eu achei que estava gravando e não gravei nada. Gente, me matem. Bom, vou explicar para vocês aqui o que, que eu fiz. Eu peguei o meu tecido e dobrei ele, tá? Então, você vai dobrar o seu tecido. Você vai cortar duas vezes a parte da frente, você vai usar um molde, um molde só e vai tirar duas vezes dobradinho na parte do tecido, ó. Então, você vai cortar duas vezes dobradinho no tecido pra tirar frente e costas da nossa blusa, certo? Então, tá aqui, olha, eu já tirei, ó, as duas partes, frente e costas igualzinho, não precisa ser diferente, tá? Tá? A manga, mesma coisa, você vai cortar duas vezes na dobra do tecido. A gente precisa de duas mangas, certo? Então, você vai cortar duas vezes na dobra do tecido. Quando você abrir, vamos ter duas mangas aqui, olha. Já estamos com a nossa manga aqui. Tá bom? E aí, o babado, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos costurar aqui, você vai colocar, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido... E vai passar uma costura pelas laterais, fechando a sua blusa. Vai pegar aqui a sua manga e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E também vai passar uma costura fechando as duas laterais da sua manga. Passou a costura aqui, fechou tudo, já vai encaixar a manga aqui. Tá vendo? Essa manga é bem simples de encaixar, né? Porque ela não é inteira, ela é só meia. Então, ela é bem simples. Aí, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vai unir as mangas aqui, olha. Então, ficou a nossa blusa. O bacana desse tecido é que você não precisa fazer barra. Ele não desfia, então, você corta o mais reto possível, que você não precisa fazer a barrinha dele, tá? Eu acho até que eu vou cortar manga mais curta. Eu vou provar aqui, mas eu acredito. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, né? Certo? Aí, você vai pegar a fita métrica... E vai tirar a medida total aqui, olha, tá? Você vai medir aqui a medida total aqui do seu decote. A medida total aqui, você vai cortar a parte do acabamento, tá? Então, ela é bem simples de fazer. É como se você fosse fazer uma saia godê. Se você não quiser fazer essa... Se você... Se você não quiser fazer essa parte da saia godê, você corta só uma tira um pouco maior... E costura aí no decote, tá bom? Mas a gente vai fazer ela no godê, por quê? Pra ficar com aquela, aquele volumezinho. Então, tirou a medida total aqui, certo? Agora eu vou pegar um papel pra explicar pra vocês, pra vocês verem em miniatura e entenderem melhor. Então, olha, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês entenderem como que a gente faz a parte do babado. Faz de conta que isso daqui é o seu tecido, certo? Geralmente, quando a gente vai dobrar o tecido pra cortar, a gente dobra ele ao meio, tá? No comprimento dele, tá certo? É isso que a gente faz. Neste caso, nós não vamos dobrar assim. Você vai pegar esta ponta aqui do seu tecido e vai puxar aqui, ó. Vai fazer um triângulo, tá vendo? Este biquinho aqui é a parte onde a gente vai tirar o babado, Então, você tirou aquela medida total lá que eu falei pra vocês, né? Essa medida total, você vai dividir ela por quatro. E este processo que eu estou fazendo aqui, você vai repetir duas vezes, tá certo? Então, vamos supor que o decote seja um decote de 80 centímetros. 80 centímetros dividido por quatro... Vai dar 20. Então, você vai vir aqui. Aí você vai me perguntar: por que 4? Porque nós estamos dobrado aqui duas vezes, vai sair, vai, então, vai sair uma, duas, três, quatro, que você vai repetir esse mesmo processo duas vezes. Então, dá 20. Então, você vai pegar, aí você vai vir aqui e vai medir 20 aqui. Então, você pega a fita métrica, deixa ela curvadinha e mede aqui até dar 20 centímetros. Você vai pegar e vai colocar a altura que você vai querer do seu babado, tá? É o mesmo processo de fazer a saia godê. Qual é a altura que você vai querer colocar? Você vai colocar a altura e vai cortar isso daqui, ó. Tirando duas vezes. Desta forma, deixa eu tirar aqui. Com as medidas já certinha, olha. Ó. Você vai repetir esse processo mais uma vez, ficou o seu babado. Aí, você vai colocar aqui, olha, do lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e vai passar numa costura pelas laterais, fechando o seu babado, tá? Gente, é o mesmo processo da saia godê. não tem erro, ok? O meu babado já está aqui, olha, tirei dois babados, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vou passar uma costura aqui pelas laterais, fechando meu babado. E depois é só encaixar esse babado no decote da nossa blusa. É a blusa mais rápida aqui que eu trouxe pra vocês. Super simples. No começo não deu pra ver eu cortando, mas eu expliquei certinho pra vocês que eu acabei perdendo a parte do corte. Me desculpem, meninas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá? Então, agora, nós vamos para a máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de falar pra vocês, tá? Eu vou passar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar na sua máquina doméstica com aquela agulha ponta-bola que não tem problema, não vai arrebentar a costura. E como eu disse, a parte dos acabamentos não tem necessidade de fazer porque não desfia e fica até legal você deixar bem retinho, corta o máximo reto possível que você conseguir. Aí você nem precisa fazer o acabamento da blusa, tá? Então agora a gente vai pro overlock fazer todos os passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, tá aqui, pessoal. Olha, como vocês viram, eu costurei ela. Essa parte aqui do decote, que eu sei que vocês vão ficar com dúvida, olha, eu só passei uma costura, tá vendo? Só que a modelagem dela, quando você vestir, esta parte aqui vai pra dentro, olha. E aí, ela vai ficar assim, aparentemente, sem costura. Olha que bacana que ficou. E aí, você tem a opção, como eu disse, de não fazer o acabamento, porque não desfia, olha, você corta bem retinho, olha como fica legal. Ou você pode cortar aí um pedaço do mesmo tecido e colocar como punho, que eu fiz aqui na manga, só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer de, dos dois jeitos, com acabamento e sem acabamento, tá vendo? Como que fica bem bacana também, se você cortar retinho, fica show. Então, tá aqui, o molde dessa blusa vai estar disponível no meu site, do 36 ao 56, Qualquer dúvida que vocês tenham isso sobre a primeira parte que eu acabei não gravando, né, eu achei que tava filmando e não tava, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.